Ó oh, Senhor, meus irmãos em Cristo, Jesus, estamos no último dia do ano e na primeira edição da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus nos abençoe a vocês que estão aí já, até aqui nos acompanharam, antes de tudo, eu desejo um feliz ano novo e façam vocês o seu melhor e conquistar coisas além daquilo que vocês pediram ou pensaram, porque é isso que Deus tem preparado para os amados irmãos. Então, a nossa lição desse trimestre é Marcos, e na lição número um, Marcos e o seu evangelho. Bom, vamos lá na nossa lição já, né, quem já me conhece, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, e estamos muito felizes por estar com vocês compartilhando todas as semanas essas preciosas lições. Nosso texto áudio diz, Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Segundo Timóteo 4, versículo 11. E a verdade aplicada diz, mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Nós temos três objetivos, apontar a relevância de viver um lar, em um lar cristão, mostrar que um momento de fracasso não é nosso fim e, por último, falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Ok? Ter referências tem Atos 12, versículos 9 ao 13. Por favor, você lê aí, tá bom? Aí eu já posso ir direto aqui na introdução, não tenho um tempinho mais para vocês. Dentre os evangelhos sinóticos, assim denominados pelas semelhanças entre si, Marcos é o mais curto. Entretanto, isso em é nada atenua o seu valor teológico e a beleza de sua mensagem. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Esses são os chamados os evangelhos sinóticos. O menor deles, ou o mais curto, né? É o do evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Vamos ver primeiro o tópico, tá? Marcos teve a graça de viver em um lar cristão, Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus e Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Bom, Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os doze apóstolos, isso é muito importante entender, porque às vezes as pessoas leem o evangelho de Marcos e acham que ele pertencia aos doze. Não, tá? Um jovem, nós vamos, bem mais para frente, vamos ver, né? Que ele sim teve contato com Jesus enquanto Jesus estava aqui no seu ministério terreno, tá? Mas não foi participante dos doze. É filho de uma mulher chamada Maria, tá? E parente de Barnabé né? Algumas traduções trazem como sobrinho, tá? A casa de mãe da mãe de Marcos ser um lugar de reunião da igreja e de oração a Deus Marcos também é citado como companheiro de Bartima e Paulo durante a primeira viagem tendo abandonado os dois missionários no decorrer da viagem okay? é, veja é, alguns escritórios é, afirmam tá? e me parece tudo que faz realmente é, válido essa afirmação, né? Dentro de vários livros teológicos, é que a última ceia, né? Foi ministrada, né? Ou a última Páscoa, a primeira ceia ministrada por Jesus, foi na casa da irmã Maria, tá? No cenáculo. E quando você pensa em cenáculo, é, desde o contexto judaico, daquele pedido de Jesus, você vai entender que o cenáculo era possível somente a pessoas que tinham condições financeiras melhores, tá? Porque normalmente a casa daqueles que não tinham condições financeiras melhores ainda, não tinha o cenáculo. Na parte superior era usado é, como um teto, um terraço, onde secavam os cereais, tá? Então, por causa dessa é, cultura, nesse tá? contexto social, né? É, percebemos que Maria, tá? a mãe de Marcos, né? ela tem uma condição financeira muito boa. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Quando lemos a história da libertação de Pedro e do cárcere ele determinado por Herodes, observamos que após o anjo libertá-lo das suas gemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chegou à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, onde os irmãos estavam orando por ele. Então, como eu já disse, tá? é, já Jesus se reunia com os seus discípulos na casa da irmã Maria, tá? é, nos seus encontros, né? e agora, após a ascensão de Jesus, Maria continua cedendo seu lar tá? para né? acolher os discípulos, tá? É, estamos tendo aqui uma perseguição religiosa, mas Maria, mãe de Marcos, acolhe é, a igreja, tá? Quando falamos igreja, estamos falando de um corpo de grupos, de pessoas que acreditam, tá? E se reúnem, né? Para a pensar, tá? A respeito disso que acreditam. Marcos teve um lar a serviço do reino. Lucas expõe que mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém. Nesse momento tão infaústico, né, de risco, né, momento de risco, a cada dia, ao abrir as suas portas, ela corria ser o risco de ser descoberta e sofrer as duras penas das leis romanas. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, então, é, ao princípio, né, nas reuniões, não havia perigo para Maria, tá? mas depois vem a perseguição religiosa, tá? a prime as primeiras perseguições tá, dentro do cristianismo, tá, até o anos 60 e poucos, é, de maior peso religioso, tá? esporadicamente havia a perseguição política. Né? É, então, não era tão forte a política quanto a religiosa. Tá? Só que havia. Tá? Então, mas Maria, tá? ela, independente das daquilo que era desafiador, né? no seu contexto, tá? ela se expõe né? a esses desafios, a esses riscos, tá? e continua cedendo seu lar para o evangelho. Tá? É muito importante quando nós, Deus nos condiciona algum recurso, né? no caso de Maria, né? ela tem um recurso de ter recurso financeiro, literalmente, ambientes para acolher a igreja. Tá? Outras pessoas que têm recursos como talentos que Deus lhes dá. Né? Cada um de nós tem seus recursos, talentos, aptidões tá? que nós devemos também colocar a serviço do reino, independente das circunstâncias externas, ok? Marcos é a prova clara de que, eu exemplo, que, de que o exemplo vem de casa. A vida de mãe, da mãe de Marcos foi exemplo não só para os de fora, tá? como de igual modo, foi para seu filho. Podemos deduzir que através desses ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, né, tornou-se companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu parente Barnabé. Veja, é, esse fato de Maria agir, tá? É, o texto não nos fala algumas habilidades ou outros recursos que Maria poderia estar exercendo nesse contexto, tá? tipo assim, né? É, Maria não é uma pregadora, Maria não é um líder do de um departamento, mas ela usa o que ela tem para servir -se ao senhor, tá? Então, essa prontidão, né? Desse dispor para a obra de Deus com aquilo que você tem, marca o seu filho, segue esse sempre, tá? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tá? Que o quanto de talento você tem, qual o talento que você tem, tá? É, não importa qual o tamanho que você julgue que é esse talento, tá? É, agora importa que você valorize isso que você tem e use isso, tá? Para a glória de Deus. Particularidades do Evangelho de Marcos. Contexto histórico do Evangelho de Marcos. A data e é destinatários. O evangelho de Marcos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito. A fonte primária, possivelmente, tá, eu coloquei possivelmente, né, esta é um pouquinho diferente da revista, tá? para Mateus e Lucas. Marcos deixa claro que o seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos. Meus amados, por que que eu coloquei possivelmente, né? Seja a fonte para Mateus e Lucas. para Lucas é mais certeiro que tenha sido sim, tá? É, é uma fonte. Mas Mateus não, né? Mateus, tá? Ele foi um dos doze. Mateus andou com Jesus. Então, ele é um testemunha primária, ele é um participante, tá? Então, é, Mateus, para seus escritos, né? não precisa consultar outros textos para saber se Jesus fez ou não fez. Ele esteve presente, ok? Mas Lucas deixa claro no seu, no seu evangelho e nem Atos, que ele pesquisou os conteúdos que ele tinha acesso. E outra coisa interessante aqui sobre a liderança, né? Que Jesus claramente é, é mostrado como aquele líder servo, tá? O líder servo tem consciência que aqueles talentos, aquela liderança que Deus lhe deu, é para servir. Nos dias em que o evangelista Marcos escreveu o seu evangelho, os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano, que estava iniciando a perseguição. Tá? Então, aqui nesse contexto, nós já estamos mais ou menos nos 60, 65, tá? É porque que estamos vendo esse contexto, né? Quando está dizendo que, nos dizem que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho, tá? Porque Marcos nesse contexto ele está lá em Roma, tá? Com o apóstolo Pedro, tá? E vai ser nesse período do imperador Nero que vai vir uma perseguição já mais politicamente mesmo, tá? aí vai ser uma forte perseguição política. A data acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas entre 55 e 70. Esse pensamento se dê em razão de Marcos não fazer nenhuma citação sobre a destruição do templo que havia sido prenunciada por Cristo, em Marcos 13. Segundo Papias, os seus escritos são fundamentados às ministrações de Pedro. Meus amados irmãos, a data aqui está bem expandida, né, de 55 a 70, tá? Mas alguns teólogos, como Gundry, né, colocam em 65 a 70, tá? É, porque, como eu já disse, ele é, estaria com Marcos lá em Roma, tá? em 67, né, que vai morrer Pedro, tá, 67 amando de Nero. Nesse contexto, né, e papias, que viveu cerca de 115 depois de Cristo, né, ele declara, tá, que seus escritos, os escritos de Marcos estão fundamentados nas ministrações de Pedro, tá? Destinatários, Marcos procura apresentar Cristo aos romanos. A origem deste pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento, da genealogia de Jesus. Ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido todavia, para servir e é, guiá-los à subordinação completa do evangelho. É Interessante, né? É, quando Paulo, ou Alias Marcos, né, escreve tá, para esse contexto romano, quem são os romanos? Os romanos né, são os líderes daquele período, o império romano reina. Tá? É, César é o rei dos reis nesse universo romano. Agora Jesus, aliás, Marcos mostra a Jesus que é rei dos reis, mas ele veio para servir, tá? Marcos está mostrando que a verdadeira liderança, tá? A verdadeira liderança, ela tem o objetivo, né? De servir, tá? É ter uma posição de liderança, ter um cargo de liderança, não é para os outros servirem esse líder, mas para ele servir. E Marcos coloca muito bem esse contraste. Do início ruim a um fim honroso. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. E Marcos, de desacredito a benéfico. Em Atos 13 13, podemos ler que Marcos deixou né, a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Anotando o ponto de vista das Escrituras, não sabemos a razão que o fez regressar. Tá? Então, pode haver muitas pressuposições o porquê que o jovem Marcos voltou atrás, né? Ah, jovem mesmo, inconstante, né? Ah, ele pensou uma coisa, foi diferente. Pode ter várias pressuposições, tá? Mas essas escrituras não relatam isso, tá? Então, vamos nos segurar nisso, né? Aí, como se fosse um campo aberto, né? É, se você, em algum momento, deu um rei, né? Voltou para trás no teu ministério de alguma forma, né? É, há alguma motivação que fez você... Né? Agir desse jeito, tá? Então, que você coloque no, mar, no lugar de Marcos, tá? Perceba, né? Todos nós temos algum momento onde a gente faz isso, né? Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o um motivo de uma calorosa discussão entre ambos. Uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo, Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade e assim o fez. Ou seja, só foi um resultado essas teve um resultado essas atitudes de Marcos. Veja, vamos entender melhor aqui. É Paulo, tá? A princípio, né? Ele, o chamado dele, é de mestre e missionário. Tá? E o contexto da criação de Paulo foi bem rígida. Né? Paulo tem é um caráter militar rígido, sim, sim, não, não, ponto. Quem coloca a mão no olhou para trás, não serve. E assim, Paulo, né? ele tem esse caráter. Tá? Barnabé também é um homem de caráter, só que ele é flexível. Barnabé, se isso nos lembra, é pastor na igreja de Antioquia. O ministério pastoral gera essa flexibilidade, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, Paulo tem um ponto de vista dele conforme a criação dele. Barnabé tem seu ponto de vista também conforme né, a sua vivência, tá? E o seu chamado, cada um. Né? Claro, isso vai é, modificar com o tempo. É, nós expandimos nossa mentalidade, nossas compreensões com o tempo. Mas nesse momento, né, Paulo rigidamente disse não. Barnabé, que é flexível, disse, olha, não existe fracasso, só existe resultado. Marcos não obteve o um resultado desejado. Mas quem na vida, algum momento, não teve um resultado como queria? Talvez para você, 2022, não tenha o resultado que você queria. Mas nada impede que 2023 você se permita ser alguém melhor e ter maiores conquistas. Marcos, um obrero restaurado na obra de Deus. É inevitável identificar que Marcos, de um desertor, foi restaurado ao serviço do reino. Ele esteve em companhia de Pedro, que tratava. Que eu tratava como um filho. É, em Pedro, disse assim: a vossa coeleita em Babilônia vos sauda e meu filho Marcos. É, Pedro tem um carinho especial né, por Marcos, tá? é, que está na sua companhia. Marcos, tá? ele é... não é bem, essa palavra parece meio pesada, né? um desertor, né? fugiu do campo de batalha. Né? mas às vezes tá essa fuga né é, ela tem uma intenção positiva né às vezes essa fuga é para uma proteção dele quem em algum momento não fugiu de alguma circunstância quando percebeu se em assim, um perigo né aí o um medo e foge tá é uma interpretação do momento agora é, está ao lado de Pedro Pedro dá um cuidado, vai primeiro Barnabé dá um cuidado, Pedro dá um cuidado e Paulo também fala, é, descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que o recebam com todo respeito. Olha só, então Paulo já expande sua mente, cresce sua compreensão a série do ser humano e reconhece que todo ser humano merece respeito, independente do como esse ser humano tem seu comportamento. Isso é muito bonito da parte de Paulo, que ele se permite né, compreender. Ainda Paulo diz em 2 Timóteo 4.11, toma a Marcos e traz-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Que coisa linda! Não importa os limites das pessoas que você conhece, importa que todo ser humano tem uma utilidade. E a cada tempo, a cada momento que vamos vivendo, tá? as pessoas, de alguma forma, do seu jeito, da sua maneira, vão aprendendo, crescendo e se tornando muito útil. Após começar seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Ele teve a sua importância para o reino, sendo o primeiro a escrever o evangelho de Jesus Cristo, o qual foi possivelmente fonte para os demais. E, novamente, eu acrescentei possivelmente, né, e expliquei, porque é, Mateus é participante dos dois, tá? Mas é interessante é que, mesmo que tenha um início pequeno, tá? Marcos, ele deixa seu legado, tá? Meu irmão, minha irmã, não importa, tá? O como você está iniciando esse processo da tua vida, não importa. Que recursos você acha que ainda são poucos? Importante você agir com aquilo que você já tem. Importante você dar o primeiro passo, o segundo passo, e você vai indo assim muito mais longe, tá? E assim, Marcos né, deixa seu legado. Marcos, ele deixa sua marca, né? Escreve o primeiro evangelho, tá? Olha, é o primeiro evangelho, não é o primeiro livro a ser escrito, tá? Do Novo Testamento, tá? Claramente, para você, tá? E o primeiro evangelho a ser escrito. Meus amados irmãos, nós apontamos a relevância de viver em um olhar cristão, mostramos que o um momento de fracasso não é nosso fim, tá? Deixa eu esclarecer mais, não nesses fracasso só resultados e falamos que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Amém? Deus abençoe, meu abraço e convido você para o curso de professores que estaremos ministrando, está estarem no nosso canal propaganda. Tem meu WhatsApp e tal aí embaixo. Eu vou deixar também o um link, tá? Para você poder entrar no grupo e participar do curso preparatório para professores. Tá? nosso objetivo vai ser é, refinar a comunicação, ok? Pode ser líder de qualquer departamento também, que quer aprender a se comunicar, estamos aí. Meus amados, meu abraço, Deus vos abençoe, mais uma vez, um feliz 2023. Faça que esse 2023 seja o melhor ano da vossa vida. A paz do Senhor Jesus. <música>